Olá a todos do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a nossa querida, a nossa maravilhosa Shiba Inu Galera, galera, galera, o pessoal aí falou, ah, mas tu não tem nem Shiba Inu Eu tenho, ó, eu tenho, eu sou roda de Shiba Inu E eu faço trade com Shiba Inu Mano, eu, eu sou apaixonado pela Shiba Inu e eu tô lacrado, tô fechado, tô colado aí na comunidade Shiba Inu, porque eu acredito nesta moeda. Essa moeda tem um potencial muito grande. Não é Dogecoin não, que imprime a roda aí, que não tem limite. A gente não, a gente é uma moeda deflacionária, que vai diminuindo ao longo do tempo. E, e, e a gente tem projeto, tá? A gente tem projeto. Então não vem aqui comparar a nossa Shiba Inu, com Dogecoin não, porque a nossa Shiba Inu tem projeto e essa bicha vai arregaçar. Eu tô nem aí, pode falar o que quiser, tá? Podem aí descer a lenha, chamar de Shiba Rola, chamar do que for, meu amigo. Eu não tô nem aí, eu tô comprado, sou holder e vou até comprar uma camisa dela lá no AliExpress. Vou deixar o link aqui na descrição pra você também que quiser comprar sua camisa de, de Shiba Inu, tá? Então vamos lá, pessoal. Olha a nossa Shiba Inu hoje, no dia 15/6, do 6, ela está cotada aqui, e 36,49. Tá? A valorização é de 4,53%. Nós estamos aqui firme e forte na Shiba Inu. Claro, tá caindo, todas as moedas estão caindo. O o Bitcoin não tá ainda, não encontrou ah, o seu lugar, tá em baixa. Então, onde se ele desce, todo mundo desce, não adianta, não adianta. Então, eu tô tranquilo, eu sei que isso aqui é só um tempo, que quando eu normalizar tudo, a nossa Shiba Inu vai voar, vai voar. E eu não tô nem aí, pode falar o que quiser. Eu tô de olho fechado e dente trincado na Shiba Inu, pode falar o que quiser. Pode falar o que quiser. Tô trincado na Shiba Inu, tô trincado na na XRP tô trincado na tô trincado trancado na com rocket tá essas três moedas aí meu amigo não tô nem aí pode falar em o que quiser safe moon também tô lacrado tá tem vídeo aqui no canal quem quiser comprar essas moedinhas tem aqui vídeo no canal tá então vamos lá pessoal no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a Shiba Inu e a gente vai ver aqui eu vou mostrar para vocês se a nossa Shiba Inu vai chegar a um dólar então vem comigo Vamos surfar nesse vídeo. Agora vamos aqui no site para a gente estar tá conferindo aqui, pessoal. A nossa Shiba, aqui pessoal, nossa Shiba Swap que está passando por teste de segurança auditorias para que seja tão tão maravilhoso esse lançamento para a gente aí já começar a visualizar o sol no horizonte então falta pouco pessoal já estamos aí avançadíssimos aí nesse projeto da shiba swap é só questão de tempo eu tenho certeza essa plataforma vai nos dar a opção de comprar shiba e de adquirir outras criptomoedas ela funciona praticamente como a corretora Binance A Binance tem a BNB e a nossa Shiba Swap vai ter a Shiba como nossa moeda E essa moeda, eu tenho certeza, vai papocar, meu amigo, vai papocar Se você não tá, não tô nem aí, como eu sempre falo Eu não vou arriscar essa grana toda aí por tão pouco Então isso aí tem sim como ser algo muito promissor e está valorizando muito, e muito, e muito a nossa Shiba. E também, pessoal, já está rolando aí a petição para que? Para a nossa Shiba Inu ser cotada na Robinhood e na Coinbase. tá Já está rolando aí essa petição. E em breve, não vai demorar não. Já já a gente vai ser listado nessas corretoras. Lembrando, se a Dogecoin foi listada na, nessas corretoras e não tem utilidade nenhuma. E a gente tem, com certeza, em breve, seremos também listados nessas corretoras. E vamos aqui agora para o Twitter. Olha só, pessoal, a nossa comunidade já estamos a 114 mil seguidores aqui no Twitter. E a nossa comunidade só cresce, o número de holders só cresce. Então, pessoal, vamos ficar tranquilo, suave na nave, que o negócio vai dar certo. Não seja uma pessoa afobada. Não seja. Faz que nem eu. Comprei, coloquei na carteira e joguei a chave fora. Nem fico olhando. Quando surgirem as notícias aí que ela bombou, eu vou lá dar uma olhada. Aí, meu amigo, aí sim. Estamos aí crescendo a passos rápidos. Vamos descer aqui, pessoal. Aqui, ó, Shiba Inu 500 mil. Força, strong! Vamos lá, pessoal. Também, pessoal, a nossa Shiba não para de ser listada em várias corretoras, né? Aqui teve outras corretoras que já listaram a Shiba. Então, estamos aí bombando, bombando, bombando, bombando, pessoal. É tranquilo demais, é ficar de boa. Ficar de boa, como eu sempre digo, só invista o que você pode perder. Não vai investir o dinheiro do seu carro da sua casa, tá? Invista só o que você pode perder: o dinheiro da cachaça, o dinheiro que você ia gastar com besteira. Invista aqui na Shiba e deixa aí tranquilo, suave. É só aguardar. E indo aqui para esse site, pessoal Market Realist. Olha só aqui o que eu encontrei aqui ó, eu traduzi esse site e fala aqui né, Shiba Inu e Dogecoin são moedas mesmo estão sendo negociadas abaixo de um dólar, tá? E o, o mais legal é isso aqui pessoal, enquanto a Shiba Inu negociada a 0,0017, o Dogecoin é, é negociada a 50 centavos né, mas presta bem atenção, Shiba Inu precisaria gan, é, ganhar 3 mil por cento sobre seu preço atual, para alcançar a Dogecoin. Ainda assim, os fãs de Shiba pensam nela, nele, como um assassino de Dogecoin. Em meio à rivalidade, os investidores se divertiram muito negociando altcoins. O Doge ganhou 10 mil por cento no acúmulo do ano, enquanto a Shiba Inu aumentou, pessoal. Presta bem atenção isso aqui, ó. 23 mil por cento no acúmulo do ano. Como eu estava falando, e aqui tem mais essa informação, existe 395 milhões de tokens Shiba e Inu em circulação até 18 de maio, o que dá uma capitalização de mercado de 6,8 bilhões, enquanto a Dogecoin existe 129 bilhões de tokens. Olha só, pessoal, a gente tem 6,8. A Dogecoin tem 129 bilhões de tokens em circulação. O que lhe dará o valor de mercado de 64 bilhões. Enquanto o estoque da Toki da Shiba, pessoal, é consertado, o negócio é deflacionário, vai diminuindo ao longo do tempo. O estoque da Dogecoin é ilimitado. Então, pessoal, a gente tem total, total chance, pessoal, de chegar aí a 50 centavos, a 1 dólar. É só questão de tempo, é só questão de tempo vamos aguardar continuando aqui pessoal ó, aqui as corretoras né falando que para gente é, ser listado na coinbase e, e aí vai valorizar mas eu quero chegar aqui embaixo pessoal essa informação aqui ó quanto o preço da moeda shiba chegará a um centavo quando ó, aqui ó os fãs de doge têm esperado pelo março de preço de um dólar né de Doge. Enquanto a comunidade das moedas Shiba quer ver o preço das altcoins atingir um centavo, mano, tu, tu já pensou? Se isso der um centavo, tu já, tá, tu já tá cheio da grana, mano. Ao preço atual, aqui ó: Shiba precisará de 60.000% para alcançar o preço desejado de um centavo. A moeda ganhou cerca de 1.000% no mês passado, pessoal. 1.000% mês passado, se mantiver esse ímpeto mensal serão necessários três anos para a gente chegar lá pessoal Shiba poderia atingir a marca de um centavo de preço por volta de 2024 Olha só pessoal 2024 bem aí pessoal bem aí nós já estamos em 22 praticamente então meu povo nesse mercado de criptomoedas eu não posso é, dizer que isso não é impossível você chegar a valorização de um dólar ou a um centavo pois a gente sabe que até 10 anos atrás quanto que valia o Bitcoin e hoje quanto vale o Bitcoin então pessoal neste mundo volátil das criptomoedas não existe impossível não existe e é por isso que eu continuo acreditando na Shiba tá eu tô comprado na Shiba se ela cair se ela cair lá zero é o melhor momento que eu vou comprar ela mais barata. Hoje, pessoal, você comprando Shiba hoje, você tá comprando ela com 50% de desconto. Então, pessoal, não fique achando ruim se ela cair. Se ela cair, você vai lá e compra 20 reais. Ela caiu mais, compra mais 20. Ela caiu mais, compra mais 20. Você vai fazer um preço médio, pessoal, que quando ela começar a subir, você vai estar tá muito bem na fita. Então, pessoal. Era essa a, a mensagem que eu queria passar para vocês, não desanime pessoal, não desanime, não desanime, tamo junto, tamo junto, a gente já está aqui embaixo, a gente não vai vender para ficar no prejuízo, vamos segurar, se ela cair mais aí, a gente compra mais para fazer um preço médio, e tamo junto, vamos continuar é acreditando que isso vai dar certo pessoal vai dar certo então pessoal esse vídeo aqui eu não tô incentivando a você a comprar eu tô falando do que eu estou fazendo tá não estou aqui dizendo compra compra compra compra não estou aqui dizendo para você vender vender vender vender eu estou dizendo aqui o que eu estou fazendo o que eu estou pensando como que eu estou acreditando no projeto, e aí eu quero que isso sirva de base para você tomar suas próprias decisões, tá pessoal? Então o vídeo de hoje era esse, pessoal, espero ter ajudado vocês, um forte abraço a toda a comunidade Shiba um forte abraço de coração mesmo, pessoal, fiquem com Deus e tchau, tchau, fui!